Tristeza, cara. Fala galera, beleza? Aqui é o Celbit, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje das 6 horas é mágico. É espetacular. É especial. Vocês vendo ouvindo a música já? É do melhor jogo existente. Sonic Ball! E eu não estou sozinho? Não estou sozinho. Estou não com consigo. quem? Com o emocionante Pack e o espetacular Zeluni. Sim. Ambos com nos olhos. Vamos lá, pessoal. Muitas. Começaram uma linda corrida esse jogo. Pera, gente, eu botei errado, calma aqui, join Race. Ok, vamos lá, <risos> vamos escolher o personagem. Ó, tem, tem o Esp ou o Big da Ké? Caralho, o Big da Cat é gigante! Eu sou o Pericles! Caralho, eu sou. Eu sou o Eu sou a bola 8 aqui, pequenininha. Eu Pericles. sou o Dr. Eggman! <risos> que da hora, velho! Vai, eu vou ser o Dr. Eggman. Green Hill Zone, Beleza. vai! Ah, que jogo lindo. <risos> <risos> o PEC tá lá atrás, é, ó! Nossa essa caralho! Caralho, cara! Caralho, que da hora! <risos> quarto! Meu Deus, que jogo incrível! Caralho meu! <risos> essa música Esse jogo é melhor tô que... em seguro, tô em muito segundo! Muito. Caralho, jogo muito! Puta que pariu, eu jogo muito! Nhaaaaaa! Você joga mais você? O cara que tá em primeiro lugar! Cala a boca! Você tá em primeiro? Mentira que você tem primeiro! Você tá em segundo, quem sabe que tá em primeiro? Enquanto isso eu tô em quarto aqui, Caralho, eu tô em quinta! Aê. Cadê o é! Cadê que gente isso? É, juntos, eu agora? sou ovo, eu sou o ovo. Ah, isso é o ovo. Mas o que eu... Eu é um espera filha da puta. Eu não consigo ver nada. <risos> essa subida, essa subida zoa a câmera. <risos> Caralho. <risos> ah, tô passando. Nossa, eu, eu vi, eu vi o sebete voando que deu um torção, que nada. Puta que pariu. O que tá acontecendo comigo, <risos> velho. <risos> Caralho, não, caralho. não, eu entrei na, eu entrei na pedra, é. velho, Um fóssil, dinossauro. Tô segundo, caralho. Ô, oh, pega aqui! Ah, não, velho. Eu caí, <risos> eu caí. Tô em primeiro, abraços! Eu consegui, eu consegui. Não, não, não, o que, não, que, que é essa p... mina? Tem uma mina rosinha aqui Acho comigo. era. Ô, oh, pega aqui na frente. O pega que teve infarto, pega morreu. É mano. Caraca, eu sou ah. a mesma, mas eu sou rápido. Você tá parado aqui. Mordinho ligeiro, meu. Ah, tô em segundo, caralho. Nossa, passar, eu caí. Passar, Meu nome é conhecido como. Primeiro! Você tá parado, Peck? <risos> eu tô parado? Você tá parado? Eu tô em segundo disputando cara de corpo com a Rosinha aqui! Vai, Eggman! Verdade, o Peck tá parado, eu passei o Pack, bati no Pack. Falou o rapaz. Eu morri então. Acho que você ah. faleceu, cara. Sua bola veio a óbito. Agora você é mono bola. Nossa! Não! <risos> <risos> Caralho, Corrida eu tô em primeiro, eu tô em primeiro, é agora? Meu Deus, que aventura incrível. Meu Deus, Vai, Eggman. Eggman. Cara, eu vou ganhar, não acredito. Ah, cara, não, não. isso é... Isso é comprado só ah. porque você é, é eu o gol do <risos> Abraços. Vai, Oh meu Deus. meu Deus. Nossa, não. Não, essa música me, me, me, me, me mexeu com o meu sentimento. Não! Ai, rapaz aí você caiu mano, eu vi você caindo E aí Zelone? E aí Selbit, você tá atrás de mim, mas você tá na minha frente, eu não tô entendendo, sai tá em quinto? Eu tô em primeiro Barco? como? Mas você tá atrás de mim! Pra que lado tá é? Quarto? Eu tô confuso! É, bugado, é no sentido anti-horário... Para onde eu vou? Para onde ah, é não, eu vou? Não, não, não, não, tô, tô sendo derrubado, ah meu, meu Deus... Eu tô... Gente, eu tô, eu, tô curioso, eu tô curioso, eu tô confuso, para onde eu vou gente? Eu sou um aí, Savage. E aí? Chega aí, Selbit. Ah, vamos, vamos, vamos bater, vamos tirar uma briga aqui, vai. Faster, faster! Cara, não, não, não faleci ali. Não, não bato em, em mortais. Vocês Calma. viram que eu faleci ali? Eu, eu vou seguir a estrada. Eu, vou seguir a estrada. eu, eu, eu vi seu corpo estava em decomposição avançada ali. Né? Sim. É, então eu, eu morri. Primeiro. Eu acho que eu viria apenas. Enfim. Passei pelo pack em decomposição. O correu demais e acabou falecendo. É verdade, Você virou apenas a lembrança de uma bola. Eita, passou é. a Fórmula 1 aqui. Ah! Uma bola que foi feliz um dia. Uma bola que tinha sonhos. Porque Iu... bolas também amam. Iu... Uh! Nossa, as músicas são muito boas. Essa, essa música é do Sonic mesmo? Não. Porque parece aquelas coletânea de balada da <risos> Jovem Pan, tá ligado? <risos> então. Ai, <risos> <risos> Essa música é muito boa, mano. Calma aí, calma aí, ó. O meu objetivo de vida é o quê É chegar em primeiro, ser um ovo vitorioso. Não é quem nunca sonhou em ser um ovo vitorioso. Meu objetivo que de é vida é deixar de ser uma bola e ser um cubo. Galera, também ia poder ligar pro Samu na, na terceira curva ali, hein. Gente, é muito alto, não sei porquê, mas ele é muito bom. Ah! ah! Calma, calma. Eu abaixei né? ele. Galera, não esquece. Liga pro Samu, faz um favor. <risos> Eu ouvi você. Mano... Liga pro Samu. Entristecido. <risos> é verdade. Como é que tá parado até agora? Infelizmente, ele faleceu. Coitado do ah, Pepe, mano. não! O tac pariu! Oh, é foda pera Pek, você tá, tá se mexendo, você tá se mexendo Você tá voltando a vida, está voltando Eu acho que você se mexeu, parece que você se mexeu aqui, não sei Eu vi um espasmo muscular É, eu também vi um espasmo Acho que a minha massagem cardíaca ah! de bolas funcionou É verdade né, Você colocou a <risos> sua bola na dele E só você é só o que a minha bola Olha só, Esprimei, eu, eu vou encostar enchei. meu ovo na bola do Pek, pera aí oh! Errei minha bola, desculpa, errei sua bola Pek não, não não coloca a bola atrás de mim, rapaz. É que eu tô muito nervoso, eu tô muito nervoso. Ó, oh, pera aí, eu vou terminar. Não. Eu vou terminar. Não terminei ainda, o que tá acontecendo? Eu tô em primeiro! Eu ganhei! Uau! Ganhei, abraços! Vai ser o um Super Sonic na Rainbow Road. Isso vai ser lindo. Your... Prepara o olho do Snoop Dogg, olha o Snoop Dogg, prepara! Uau! Que isso? Ah! Uau! Ah! <risos> Por que, que eu tô travado? <risos> não! Não, oh, velho! Sim. Caralho! MLG, caralho! Travou? Travou? Certo! E tem a cara do Hera Nike ali na estrela! Gente do céu! Ele, eu, eu deixo o um rato de maconha, abraços! Será é que eu isso de novo? Ah, meu ganhei! Ganhei! Terminei te te te te primeiro! Terminei te primeiro, te Ratch! <risos> porra! Quem ganhar essa? Vai definir o melhor <risos> corredor e o melhor, a melhor bola do YouTube. Na, na fase de lava. É nóis, vambora. E lava eu, lá vou eu. Lava eu, ai que engraçado. Ah. Se mata por favor, obrigado. Vambora gente, ó, é só a Quer maior dizer, bola. Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Não, corre Peck acho que você não faleceu. Essa é a corrida Peck. Eu dei, eu dei uma chance, né? Pro... <risos> eu dei uma chance pros seus inimigos, né? Caralho, que música é essa? É que não dessa partida ele barato. não pagou coxinha pra gente. É, essa partida então. aqui é real, hein? É real. Caraca, eu sou, caraca, esse aqui, eu sou tão poderoso que eu. Primeiro, segundo, em, terceiro, droga! Céu. Eu sou o segundo, você tá em último, céu, bicho. é, em ah, em isso aí é que só faz a não, emocionante? Não, só pra ficar emocionante só, relaxa que eu tô atra... logo atrás de vocês, Certo, certo, certo. Caralho, essa corrida não, que tá, não, como... tá emocionante. Não só no jogo, como na vida, assim, né? Tipo, essa corrida tá emocionante. Você gosta de ficar atrás de mim. Oh, é, exato. Essa corrida... Que porra é essa? Não, não, não, não. Ah, estou em primeiro! Quem, quem que tá em primeiro? Eu gostaria que vocês me explicassem e me dissessem Primeiro tá o mais otário do Youtube otário. <risos> Ai cara, não cai na lava não Não, me esperem eu amigos! Ser... Ah não, eu sou o segundo A, seg a segunda melhor bola do, do Youtube Mas Gente, saco, eu ganhei todas as outras Por que, é que eu tô eu perdendo sei. nessa? É porque nessa aqui você não pagou coxinha pra gente ah, Cala a boca, não revela esse segredo. Porque eu tô e o mito está tá bom, aqui desculpa É questão de princípios, né? Gente, gente, eu tô chegando, vocês me esperam é que eu sou gordo! Injustiça! São gordo, você... Nós, nós não temos problema com gordo, nós gostamos de gordos também Você sempre preconceito com Aceitamos você como você é Vai, vai, Big Da Cat, você consegue, você supera Mostre, Falou, mostre tá para todas você as pessoas liberdade. Que os gordinhos Falou, também conseguem! Meu Deus eu Vou conseguir! Ai, ah. mamacana! Eu vou conseguir! Olha vocês ali na frente! Eu sou a bola mais esférica que tem no, no oeste, cara. Não gente, tem como ganhar de Gente, gente, me espere! Eu quero perder! Ah não, Pec! Caraca! Caraca, que jogador de na. Meu Deus do céu! É, Galera, isso aqui é lava mesmo? Isso aqui é lava mesmo? <risos> Hahahaha! Lá vai o Pec! Lá vai o Pec! ha Abraços, Peck! Pega tá atrás de mim, abraços! Quanto mais piada ruim você faz, mais rápido você fica. Zelúrio, tô tá tá chegando mesmo. pra você, seu otário, o gordinho tá chegando! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver! Tô para pra trás. Pera aí, o pega é mais rápido que eu! Vou, Injustiça, vou vocês realmente são mais rápidos que eu! Não é só não, isso, porque de nós de somos de melhores que você. É, mas olha é só, você é mais rápido é que eu, eu tô na velocidade máxima, você vai me passar. É questão de técnicas, seu Provavelmente é porque você realmente é mais gordo. Cara, Exato. Vou, então, realmente. Ah não, cai na lava. Meu Deus. Eu vou caralho, perder. agora é nossa chance, PEC! Ai, eu não ah, não, eu ah, me restabeleci. Eu renasci das cinzas. Não, não, não, não. Ai. Foi primeiro, caralho! Não, Abraço, seu otário! Ah, não é possível, velho. Ah, em primeiro! Enquanto toca essa balada, Sonic. Agora tá escrito baladas. <risos> Cassino! Adeus, Selbit. Adeus, Selbit. Adeus, Selbit. É o meu. Não, amigo. não, não, não. Que isso? Caramba, eu quero mandar um abraço pra minha mãe, pro meu tio, pro minha vida. Como é que tem primeiro, sua filho vida? da puta? Que é, o nome da sua cachorra. Sua vida. Eu estou em primeiro. Caralho. essa Nossa, essa luta tá muito emocionante, velho. Essa luta, essa corrida. É uma luta de velocidades. Uma Cor corrida maluca, né, meu? onde o DJ Vigarista ali na frente. <risos> Eu sou eu. Volte aqui. Só sou eu e a Vitória. Eu. Não, não, não, não. Ah, eu fiquei correndo inteiro em primeiro. Abraços! Aí vira a volta. O Blox twist, o Gordinho que tá na frente. Ah, é, ah, é. Que eu saí voando muito, meu. Vai, Nossa, o Gordinho! O Os gordinhos, o vencem! Vai, gordinho. Vai, gordinho. Tá quase lá. Ah, não é possível, cara. Não é possível. É a grande. Nossa, comprado. é uma vitória emocionante. Foi Superação. Comprado, isso. comprado foi o foi pastel que eu fiquei gordo, porra. foi <risos> <risos> aleluia, Meu Deus, eles estão chegando. Eles estão chegando. Eles chegando perto de você, sabia? Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu tô chegando. Eu tô chegando eu tô chegando, eu tô chegando em você eu vou ganhar, eu vou passar em você, eu vou passar eu vou passar, eu vou passar vai passar Vai passar, vou passar, vou passar, ó, assim. vai passar <risos> o pulo <risos> na rola não vai, vai. não, não eu também ah, ah, <risos> meu deus, Mas eu, tá passei, muito assim passou, eu, tô, eu tô em terceiro ainda é, ele passou caramba, ai caralho não, não, não o gordinho tá pra trás ah, gordinho, engorda aí não! Não, não, não não, na última curva, não não! Eu não tô na frente de todo mundo. Eu acho que eu perdi um, um, círculo, Você desse. um círculo. Você perdeu um círculo! Você perdeu o círculo, Otário! Ah, que velho! Ganhei! Primeiro pé. Eu fiquei primeiro! Eu fiquei primeiro! Abraços! Abraça! Não. não! Vocês dois erraram o círculo! Ah, mano! Não, não, não, não, sério, sério! Se, se, se isso não for compra, porque o cara é do canal não ah, do canal. Vocês não dois erraram o se... um círculo. Vou dar uma porrada em você aqui. A vitória é a superação do gordinho. Céu, já, abram, já, abram, já abram, é Emocionante. Tá se, vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês tá dois aqui, venham terminar o vídeo comigo. Aqui na, na mão lava, de frente pra lava. Vamos, Luz. Se ah, se Eu perdi também, não quero nem, não quero nem saber também. Não. Tchau. Amigos, amigos, olhem os meus olhos. Zevone, olha, olha pra onde <risos> eu tô olhando. Esse seu olhar. Uhum. Esse seu, seu olhar lindo, Zevone. Foi emocionante. Muito obrigado. Foi uma vitória linda. Foi realmente ótimo. Parabéns aí. Por mais que eu tenha ganhado ah. por ser o melhor gordinho, vocês lutaram muito bem, Você também. tá me favocitando. Você <risos> tá me favocitando. <risos> <risos> que isso, cara? Que, que, que molestação. Acabei de eu... golir meu inimigo. Muito obrigado você por você estar aqui. Tô... Se você gostou. Dê um like pela superação do gordinho Muito obrigado E te vejo no próximo vídeo Um beijo, um queijo E até lá Tchau <risos> cai, cai na